independente de você ser cristão ou não, com certeza você já deve ter ouvido uma música chamada Escudo. Perros, rosas, Essa música é um dos vários sucessos do pastor Carlos Moisés e de sua banda Voz da Verdade. Esse pastor é aquele mesmo que já se envolveu em uma polêmica no passado, quando resolveu cantar no púlpito de sua igreja uma música do roqueiro Raul Seixas. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tende outra vez. Mas dessa vez ele novamente volta a se envolver em uma polêmica. Tudo porque ele aparece em um vídeo fazendo um novo tipo de batismo. Batismo esse bem inusitado aos olhos dos cristãos. Diante da repercussão negativa sobre o pastor, é errado batizar pessoas com trajes de banho? Ou Deus não está preocupado nem um pouco ao que usarmos durante esse ritual? Quer saber a resposta sobre essas indagações? Então, analise todas as verdades que vamos apresentar. Todo evangélico que conhece a Bíblia Sagrada sabe que o batismo é uma espécie de ritual em que a pessoa morre para o mundo e nasce de novo para Cristo. Isto é, deve ser batizado nas águas para a remissão dos pecados. Há diversas formas de batismo, ou por imersão, aspersão, em rios, outros em piscinas. O que não pode é o futuro fiel passar a seguir uma igreja sem passar pelo batismo primeiro. E foi nesse sentido de morrer para o mundo e nascer para Cristo, passando pelo batismo, que um pastor resolveu causar uma situação que decepcionou muitos cristãos. Tudo porque o pastor de nome Carlos Moisés aparece em um vídeo dentro de uma piscina bem à vontade batizando duas pessoas. O que chamou muita atenção não é o batismo, é sim como eles estavam sendo batizados, conforme vemos no vídeo. Para que Amém! Nesse vídeo, aparece o pastor Carlos Moisés de Sunga dentro da piscina, com um outro irmão batizando duas mulheres, que aparentemente estão de biquíni. Ou seja, o uso de batas batismal, muito usado pelas igrejas, já não tem mais importância na igreja do Carlos Moisés. Mas eu sou sério, viu irmãos? Sou sério, tá? Não pensa não. Sou muito sério. <risos> é, meu amigo, quando pensamos que vimos de tudo, o pior acontece. O pastor Carlos Moisés tomou uma atitude errada ao batizar essas mulheres seminuas. Então não seja chato não. Eu sempre falo que eu quero pecadores na na minha igreja. E com o tempo a palavra vai transformando eles. E quando esse acontecimento veio a público, o mostra o quão vergonhoso foi. Quer gostar, goste. Não quer, tem quem goste. Não teria que ter um evento desse, tão importante ao futuro fiel, no mínimo respeito? Que respeito Isaías tinha, de andar pelado três anos pregando. Você já pensou? peladão. Ei, Deus. Imagine uma igreja realizando o batismo E recebemos uma informação que algo anormal está acontecendo nesse evento Ao chegarmos lá para assistir Somos chocados ao ver um pastor de sunga dentro da piscina E uma fila de pessoas seminuas prontas a serem emergidas nas águas É óbvio que se usarem deste método A igreja vai encher nesse dia Não para ouvirem as mensagens da bíblia é sim para apreciarem as futuras fiéis saindo das águas de biquíni. Já dá até para imaginar o tão vergonhoso isso será aos olhos de Jesus e prazeroso aos olhos dos homens. Sobre esse acontecimento envolvendo o nome da Igreja Voz da Verdade, o pastor Carlos se manifestou fazendo o seguinte esclarecimento. Todos estavam na piscina brincando e conversando sobre Deus, de repente, duas moças manifestaram o desejo de se batizarem. São parentes. Imediatamente, o pastor Carlos não perdeu a oportunidade e as batizou. Este caso me lembrou quando Jesus curou no sábado. E os fariseus, ao invés de ficarem maravilhados com a bênção, criticaram Jesus pela cura no sábado. Porque a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para aqueles que temem e amam a Deus. Todas as coisas juntamente. Tanto bem como mal colaboram conosco. No jardim do Éden, após Adão e Eva pecarem, comendo do fruto proibido, Deus apareceu ao casal que viviam nus e criou-lhes vestes de pele de animais, rejeitando as vestes de folhas de árvores. E agora, o viver nu foi para Deus algo perdido pelos pecados deles, e ao cobri-los é uma forma de preservá-los na terra que estava à sua frente para quem sabe um dia eles tornassem ser no céu o que sempre eram, seres humanos nus. Bom, esse parece ser um significado mais positivo sobre o costume de usar roupas. Isto é, Deus ordena o uso das roupas para testemunhar a respeito da glória que nós um dia perdemos através dos pecados dos nossos pais, e ao retirá-las ou andar publicamente seminus, é aprofundar no pecado e continuar se rebelando contra Deus. Uma explicação prática disto é que a nudez pública hoje não significa um retorno à inocência, é sim rebelião contra a realidade moral. Só lembrando que o pecado não está em ver uma pessoa nu, o pecado está na concupiscência, que significa um desejo demasiado, ou seja, é quando o desejo passa a lhe dominar e você torna escravo dele. Um outro bom exemplo também são os índios ou as pessoas que frequentam praias de nudismo. Eles andam pelados e não são desenfreados em seus desejos carnais. Para eles, isto é totalmente natural. Isso porque o fato de uma pessoa ser fraca não significa que todos também sejam fracos. Cada ser humano é diferente um do outro, tanto em estrutura física quanto psicológica.